Que mano é barra, cimbarra, sua surra é só reprise Corra daqui magrão, você não faz improvisação Corra antes que eu te pise Te mato no pique de trap com pep, O importa é que do crise você mete muito louco, você rima pouco Eu não vim pra tomar surra, meus problemas eu resolvo é comédia. Cê tá achando que é bala, mas agora toma E meu parceiro na minha frente com certeza tomba Eu vim só resolver um assunto pendente Onde você show, quero bala, mas agora você toma Porque esse cara só consegue ganhar um round forjando E por isso mesmo eu vim cobrar Meu parceiro era só um detalhe, uma pantilada E cê não ganhou, eu não quis ganhar Desculpa de perdedor, então pereça me resolver umas pendências, vou te matar independente do que aconteça. Ei, cê tá ligado, meu mano? Essa que é a palavra você nunca elabora. Então cê vai embora, guarda a surra de semana passada porque acontece agora. Ah, da hora legal, meu parceiro, essa sua tá na sua mente. Mano, eu só vim pra enfrentar um cara que é rival, porque isso tá no passado e eu vivo meu presente. Não quero saber do que cê fala, tá suave semana passada. Cê ganhou com uma armadilha armada, mano. Só distorcendo minhas palavras e agora você trava nenhuma, cê tá ligado meu mano agora o cantitulha, não é presente estômago sem brulha. cê tá ligado meu mano pode para que você é imaturo, só vou com não é presente tô espancando ontem, agora e no futuro, ah. ontem, agora e no futuro, antes, depois, durante mesmo, mano agora cê tá moscando, tá mais perdido do que o Nemo, tá pagando de que é o cara, falando da semana passada, sobre ele tem um meu parceiro, cê ganhou porque eu dei uma gaguejada, cê é o bala, então ganha de mim agora Só que cê da tá palha Perdi de gol procurando mesmo, não adores Eu vou ganhar essa batalha Perdi de gol procurando mesmo Não, Magrão, 2 a 0 essa surra mesmo Não, não é a surra mesmo não meu parceiro Porque o bagulho tem que terminar E sem maldade pra ganhar de mim Ele tá procurando adoro e continue a treinar Continue a treinar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 Faça o meu verso, agora quer proceder Manda beijinho pra tua família Na câmera te assistindo perder <risos> Na verdade hoje você abate Eu, mãe, recebi mensagem da minha mãe Me parabenizou ganhei a pé fase Mateu Liu Vim, Mateu Tavim tá, Mata esse cara, ó de corrói Mateu Liu Vim, Mateu Tavim tá, Acabe com essa conversa de morro <risos> Eu o Lil e eu mato de novo Cê matou geral, agora cê mata A vontade de babar meu ovo <risos> Quem que tá falando isso? Essa rima improvisada Babar o ovo, pelo que eu saiba isso é papo De tudo em quebrada Mas tudo bem camarada, Passo verso hoje Tá escroto, sabe o que cabe no meu bolso Eu matei o chamo, reprisa de novo <risos>